Olá, tudo bem? Esse é um, um vídeo mais longo de apresentação do software de consulta pública dos dados da Receita Federal. Se você deseja uma apresentação rápida só para ter ideia do que é, não é esse o seu vídeo. Vou repetir, não é esse. No link abaixo você vai ter uma apresentação rápida só para você ter um panorama geral. Dura um minutinho. Essa é uma apresentação mais longa. Para e clica no link abaixo. Muito bem. Para algumas pessoas isso pode ser novidade, mas a Receita Federal disponibilizou de forma aberta, em formato CSV, os dados das empresas como CPF, CNPJ, é, sócios que compõem, entre outros. O Fábio Serpra criou um projeto em Python para compilar esses dados da Receita Federal para uma base de dados SQLite ou poder gerar um gráfico. Utilizando o sistema do Fábio, e o Adiante Framework, eu criei em PHP essa aplicação para facilitar essa consulta, porque o aplica a aplicação do Python ela é muito poderosa, só que o usuário tinha que dar comandos ou tinha que saber um pouco de SQL para utilizar a base do SQLite. Essa aplicação aqui tenta abstrair tudo isso. Você pode fazer a pesquisa pelo CPF, Kenai. Kenai nada mais é do que a atividade que a empresa exerce. E aqui você tem o um link para o link do IBGE ou essa outra empresa aqui que fornece. Você clicando no link, ele vai carregar daqui a pouco os dados do IBGE. Sempre que você ver esse prédiozinho aqui, você clicar, você vai poder ver o detalhamento da empresa. Lembrando, todos esses dados são públicos, a Receita Federal que disponibilizou endereço, é, sócios que compõem a empresa, atividades que a empresa exerce, tá aqui ó. No caso, nós clicamos na empresa que é do Banco do Brasil e essas são as atividades que essa empresa exerce. Você também pode pesquisar pelo sócio, diversas informações mais uma vez. Estes são dados públicos. Quem está fornecendo é a Receita Federal do Brasil. Se você clicar para detalhar essa sociedade, você está vendo as informações desta pessoa física em relação à empresa. Qual empresa? Dados do sócio nesta empresa. Então está aqui o nome da pessoa, o CNPJ, às vezes o CPF da pessoa está ofuscado. A Receita Federal que mandou assim. E aqui estão tá os dados da empresa. Se você clicar aqui, você vai ver o detalhamento da empresa. Clicando aqui, você vai ver a atividade que a empresa exerce. Você também pode ir direto na empresa, onde você tem... Tudo isso aqui é campo de pesquisa. Você pode detalhar a empresa. Detalhando a empresa, você chega nos sócios, onde você pode ver todos os detalhes dos sócios. E você também pode gerar um grafo, se você quiser fazer uma análise da relação entre os sócios, e empresa e outros vínculos que esse sócio possa ter com outras empresas. Esse grafo aqui, quem gera na verdade é um software em Python, desenvolvido pelo Fábio Serpa, só que... É, essa aplicação web feita em adiante framework abstrai tudo isso e você não precisa saber de nada como funciona. Aqui está o link se você quiser é, ir direto para o grafo ou apresentar ele em tela cheia ou você quiser compartilhar isso com alguém na instituição. Lembrando, esse software que eu estou apresentando ele não está disponível na web, ele está disponível para que você faça download dele e utilize dentro da sua instituição ou do jeito que você quiser. Ele é um software livre. Aqui eu deixei claro o seguinte, esse grafo, ele apresenta algumas características que infelizmente só funcionam no Google Chrome. No caso, eu estou utilizando aqui o Firefox, que é para mostrar que funciona no Firefox, e o Firefox, na verdade, é o meu navegador favorito. Mas vamos mudar para o Google Chrome só para poder ver como funciona. Aqui, eu estou com o Google Chrome aberto, na verdade esse é o Chromium, porque eu estou no Linux. E eu quero que reparem um detalhe interessante. Eu copiei a URL aqui de cima e nela tem me dizendo todas as informações que eu quero. Isso pode ser interessante quando você está querendo compartilhar uma pesquisa com um colega da empresa ou da instituição. Isso é uma característica do Adiante Framework, que pode ser muito interessante. Então aqui eu já caí na, exatamente na mesma consulta que eu estava antes. Aqui eu estou vendo os sócios e a relação que esses sócios têm com a empresa. E eu estou vendo também que às vezes um sócio ele pode ter ligação com outras empresas. As bolas verdes são pessoas físicas, as bolas azuis são pessoas jurídicas. Então pronto. Aqui é essa caixinha cinza que aparece no canto é justamente a diferença entre o Google, o Chrome e o Firefox o, Chrome não, o Firefox não tem isso, só o Chrome então aqui eu estou vendo o senhor Márcio ele tem ligação com duas empresas essa Mel Energia e, um, e uma outra empresa que deixa eu desativar aqui o nome dos sócios para ficar mais fácil essa da bola central aqui ela foi justamente o CNPJ que nós pesquisamos, que é vinculado ao Banco do Brasil. Então, nós temos uma, uma pessoa física ligada a duas, duas pessoas jurídicas. E nós temos outra pessoa jurídica que também vinculada a essa pessoa jurídica. Lembrando, são dados disponíveis pela Receita Federal do Brasil. O software que eu estou apresentando apenas mostra os dados que estão públicos. O software em Python compila tudo isso. Aqui são os sócios e os vínculos que os sócios têm. Vamos abrir uma nova aba aqui, o gráfico. para ficar melhor quando a gente der o zoom. Aqui, ó, os vínculos. Você pode ver aqui, ó, diretor. Diretor, tem um outro aqui. Ó, sócio administrador. Se o dado estiver errado, é responsabilidade da Receita Federal do Brasil. Então, era isso que eu queria mostrar do funcionamento desse software que eu fiz utilizando o Adiante Framework. Se não fosse o Adiante Framework, seria bem mais demorado. Ah, aqui em facilitadores você tem o gráfico e você tem um Database Explorer, para você poder visualizar a base de dados como ela realmente é. São diversas colunas, isso aqui é mais voltado para quem entende de SQL. Então, por enquanto é isso. Aqui em ajuda você tem pequenas coisas sobre o PHP e a história desse software e muito obrigado.